Carta da iluminação, que carta linda. Vamos complementar. E também uma mensagem do oráculo. Carta da Atitude. Câncer. Você pode estar se sentindo em uma vida devagar, quase parando, no sentido de fazer as coisas sem estar presente no aqui e no agora. Porque a carta da iluminação não é sobre as coisas que você faz, e sim o como você faz. Se é estando presente em cada segundo da sua vida, entretida para valer no que faz, mesmo que sejam tarefas repetidas, ou se você as faz com o um pensamento longe, em outro lugar. É como se estivesse tudo certo nas ações que você tem para administrar agora. E que as coisas vão se equilibrar. Mas é preciso não brigar tanto com seu momento. Porque quanto mais você tenta sair de algo, mais você vai ficando lá. Até que saia depois quando estiver tudo bem. Então, é o momento de se ouvir, de se perceber, de acolher o seu momento com gratidão, porque existem motivos que fogem da nossa compreensão em cada fase da vida. Então, viva esse momento sabendo que Passará muito rápido. Isso faz com que a sua conexão com a vida não se perca. Atitude. Você é o responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem as suas decisões. Ou seja, olha aqui a chama entre as mãos, a chama que dá impulso para o fazer, que acende motivação. Quando você está distante dessa chama, você está distante do seu poder interno, que faz tudo acontecer, tá bom? Gratidão.